Sou eu pra dizer que estou feliz No inferno vai quem viver sozinho E foi o meu bem que você fez Sem você não tenho a Ela cama nevada no e que levanta poder me conformar O que essa tá me guardando deve estar em ferro já que você não demais Volta pra casa, gente. Não tem nada. Doida, oh, é uma música de brava, E olha com teu corpinho de mão, menina, tu quer saber? É um desejo doido, é uma vontade brava, só pra mim você. do tanto fuso pra fazer livra, mas é Fazer contando botar Procurem forte, você vir na barra barra, na gata, na pedra e no cigarro de um palha, corre menina, vai de frecha, me rock cigarro, ele tem que tragar o mundo, da pro em traga pouco, vai copando meu pai, Ó, só quero que traga o tanto que botar no matricó, pegar eu, se quiser, um pra fazer pague, também quero do tanto que curso, pra fazer fibra, mané, fazer cortar o botar que o